Peço que vocês recebam com muito carinho a doutora Ana Carolina Puga. Ela é considerada a mãe da biomedicina estética e eu quero que vocês recebam ela com muito carinho. Boa tarde a todos vocês. É uma satisfação para mim estar novamente em Santos. Estou hum. matando a saudade de Santos. Que delícia, viu? Hum. a gente que queria te parabenizar com uma lembrancinha ah, do nosso obrigada, primeiro evento. gente. Muito obrigada. Sou curiosa. É obrigada. Muito obrigada. você. Muito obrigada, gente.